Utilizando o método Lotofa Certeira, já acertei 5 prêmios de 14 pontos, faturando R$ 5.000. Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur. E nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco com vocês a minha experiência com o método Lotoria Certeira. Meus amigos me perguntaram se a Lotofa Certeira funciona, se é confiável, se vale a pena. Eu falei que só comprar não vai funcionar. Se você não colocar em prática o que é ensinado lá dentro, para poder assim estar acertando os 14 pontos, de maneira que seja 100% certeza, menos 14 pontos, faturando aí na casa dos mil reais para cima, e não colocar em prática, não iria funcionar, galera. Como eu disse, já estou no meu quinto bilhete premiado com 14 pontos, mas nem sempre foi assim, a minha história é um pouco embaraçosa. Eu chegava na, na lotérica e começava a jogar sem direção, feito doido, pegava a cartela e preenchia, sem saber que existe um, um padrão de números que sempre sai, e certeiro, e assim eu ficava perdido, gastando muito dinheiro, e o método me ajudou demais, aumentando minha chance drasticamente, e comecei a estudar sobre os fechamentos e as probabilidades matemáticas, isso me surpreendeu demais, Aumentando absurdamente a minha chance com as dezenas fixas e as variáveis Eu sempre quis ganhar na lotofácil Comprava dezenas de cursos aí na internet ensinando o método E com a lotofácil certeira aumentou demais a minha chance de acertar os 14 pontos garantidos Ficando assim os 15 pontos Espero que logo logo vou acertar os 15 pontos e assim mudar de vida Vou abrir o jogo para vocês No primeiro bilhete ganhei R$ 1.347 no segundo dois mil seiscentos e três reais no terceiro R$ reais dando aí quase R$ mil reais com a, algumas cartelas só poucas cartelas pessoal estou muito animado aí com a lotofácil certeira se você quer também que adquirir esse método que é absurdamente simples pode ser entendido e utilizado por qualquer um? Ele é 100% infalível, sem pegadinhas. Vou deixar o link aí abaixo do vídeo para você conhecer esse método. Beleza, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo.